Uma pequena atualização, mas que mexeu completamente no meta do game. Vocês sabem, saiu Dust, entrou Anubis, M4A1S e AWP nerfadas. O que talvez vocês não saibam é como isso influenciou diretamente no mercado de skins. Em poucas horas, uma skin de AK chegou a valorizar mais de 50%. Não só essa AK, como várias outras skins. Essa USP aí que vocês estão vendo, uma skin que ninguém dá nada, chegou a valorizar mais de 30%. Lembrando, isso daqui não é uma dica de investimento É apenas um vídeo informativo mostrando para vocês Como que o mercado de skins foi influenciado E muito com essa atualização aí da Valve Então rapaziada, vem comigo Que nesse vídeo eu tenho muita informação importante Para passar e vocês irão aprender muito Sobre esse mundo das skins O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avali... <risos> Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Mais um vídeo sobre o mundo das skins E um vídeo muito importante, cara Pois a última atualização aí do CSGO mexeu muito com o mercado Inicialmente mexeu de uma maneira que eu não esperava Não esperava mesmo Porém, logo em seguida, mais uma movimentação no mercado Essa eu já esperava Enfim, e contar tudo aí pra vocês Explicar tudo certinho E rapaziada, é um vídeo muito importante pra vocês assistirem com atenção Não porque vocês irão saber qual skin valorizou e qual skin deixou de valorizar Mas... Porque vocês irão entender como que o mercado funciona E como uma atualização que não tem nada a ver com skins Como uma atualização do meta Que no caso é a saída de um mapa e a entrada de outro no lugar E o nerf de duas armas Como que isso influencia no mercado de skins Antes, rapidinho, vou mostrar uma parada aqui bem rápida Mais de 46% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas Então por favor, se inscreva no canal É muito importante para mim Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos Falta pouco, estamos quase lá 792 mil inscritos Então faça parte da matilha, se inscreva no canal é importante pra mim Rapaziada, esse vídeo tá longo Mas como eu já disse, é um vídeo importante E ele tá muito bem feito Sério, vocês irão aprender demais nesse vídeo É muita informação, é realmente muita informação E eu vou pedir o like, deixa o like Porque, mano, com like o YouTube divulga mais esse vídeo E aí mais pessoas conhecem o canal Mais inscritos eu ganho E também, em troca, né? A gente distribui mais conhecimento pra comunidade Então, por favor, deixem o like Tem muita gente que tá esquecendo de deixar o like E o like é realmente importante pra mim Quem já é inscrito pode me ajudar dando like no vídeo Só um clique, galera só um clique. Passam isso por mim. Enfim, vamos pro vídeo. Já estamos no vídeo, né? Vamos pro, pro assunto principal. Ele é chato pra caralho. M44 camuflagem digital vermelho, USP anulis laranja, Mac 10 aquecimento de aço, pump fade, SSG picada mortal e a K-47 besca dourada. O que essas skins têm em comum? Todas fazem parte da coleção da Dust 2. Dust 2 que foi removida do Mapco competitivo para dar lugar ao mapa da Anubis. Essa mudança foi muito discutida pela comunidade, mas você gostando de Dust ou não, já adianto que faz todo sentido a Dust 2 ter saído Afinal, a Dust 2, no cenário profissional, estava sendo muito pouco utilizada não todos, mas quase todos os mapas do CSGO possuem uma coleção própria de skins, algumas coleções nos últimos anos foram atualizadas tiveram uma nova versão, como foi o caso da coleção da Dust 2, que na última operação, na Operação Reptide, lançada em setembro do ano passado, teve a sua coleção de skins atualizada, isso não aconteceu só com a Dust nessa né? operação, aconteceu também com Vertigo, Mirage e Train e durante a Operação Reptide você conseguia dropar as skins dessas coleções até que de maneira fácil, e mesmo após o fim da operação, ainda era possível dropar essas skins durante os Majors, lembrando, dois Majors por ano, ou seja, quando o Major chegava você conseguia comprar pacotes de lembrança, comprando um pacote de lembrança do mapa da Dust, você tem né, a chance aí de dropar skins da coleção da Dust, ou seja, a cada Major, mais skins dessa coleção da Dust seriam dropadas, porém, a Dust caiu fora, a Dust 2 não está mais no Map pool competitivo, ela saiu deu lugar ao mapa da Nubes. logo, por um bom tempo, não será mais possível você dropar nenhuma skin da coleção da Dust apenas consegue aí talvez Por contratos de troca e isso fez Com que as skins disparassem Essa print é da madrugada do dia 19 Pro dia 20, pouco mais de 24 horas Depois que a atualização chegou e a K47 era pesca Dourada em algumas Versões chegou a valorizar mais de 50% cara Isso é muito, em 24 horas Uma skin valorizar mais de 50% Meus amigos, eu mesmo Já esperava uma valorização dessas skins Porém não dessa maneira Eu acredito que no meu vídeo sobre a atualização eu cheguei a falar um pouco sobre, e eu disse Que eu esperava sim uma valorização, porém Não tão expressiva, pelo menos Prazo, afinal Embora essas skins fossem muito bonitas E a demanda fosse muito alta A oferta era muito alta também E, a princípio, eu estava errado Afinal, não só a K47 a Arabesca Dourada valorizou e muito Como também todas as outras skins dessa coleção SSG, em torno de 30% Um p por algum motivo a War quase 40% Mac 10 Aquecimento de Aço, uma média aí também de 30% O mesmo para USP e M4A4 Enfim, a coleção inteira valorizou Até as skins mais baratinhas Mas é aqui, a parte gosta da história onde você tem que se atentar e tomar muito cuidado. A valorização eu já esperava. A valorização dessa maneira, não. E assim que eu vi que a K-47 era besca dourada, por exemplo, valorizou mais de 50%, era muito nítido pra mim que isso era puro hype. Era muito óbvio pra mim que não seria algo natural e que iria se manter. A arabesca Dourada é uma skin bonita, uma skin que a comunidade gosta Que, como eu já disse, faz parte da coleção da Dust Quando a Dust foi removida do Map Pool Esse pensamento que a cara arabesca Dourada e todas as outras skins da coleção poderiam valorizar Tomou conta de toda a comunidade Que, por hype e óbvio, querendo um lucro Foram atrás de comprar a skin Logo, em poucas horas a demanda pelo item aumentou e muito Com isso, o preço subiu, obviamente Mas isso não se manteve Não é à toa que agora o preço da skin já está voltando ao normal Porém, ainda está muito inflado, muito inflado mesmo. Nas últimas 24 horas o preço caiu cerca de 15%. Ok, porém, nos últimos 7 dias o preço subiu 117% e nos últimos 30 dias a skin subiu quase 110%. Ou seja, mais que dobrou o valor. Cerca de 3 mil dólares, 2.900. Agora está sendo negociada de 6.500 a 7 mil dólares. A SSG Death Strike, por exemplo, que nas últimas 24 horas caiu quase 10%, se puxar os últimos 30 dias uma valorização aí de quase 40%. E esse movimento está acontecendo com todas as armas da mesma coleção. E agora eu darei minha opinião pessoal. O que eu acho que irá acontecer. Repito, não é uma dica de investimento. Eu mesmo até agora não comprei nenhuma dessas skins. Nem vendi. Até porque eu não tinha no meu inventário. Mas enfim. Eu acho que o preço ainda vai cair um pouco mais. Porém, acho que não volta a ser o que era. Após os preços estabilizarem. Haverá, obviamente, ainda uma valorização. Em comparação ao valor que era né, antes da atualização. Principalmente da versão Souvenir da k 47 Gold Arasbic. Por quê? Gold Arasbic no mundo existem várias, assim, mais de 7.200. Porém, Gold Arasbic Souvenir... A... Apenas 849. A WP Desert Hydra, por exemplo, que é a skin da coleção do mapa da Mirage, que foi lançada junto com a K47 Gold Arasbic, em versão Souvenir, existem mais de 2100. Por quê? Porque no Major, a Mirage é muito mais jogada que a Dust. Então a K47 a Arabesca Dourada Souvenir Factory New, essa em específico, eu acho que tem um potencial de valorização um pouco maior do que as outras skins da mesma coleção. Lembrando, isso é achismo. Mas, a atualização não mexeu apenas No Map Pool, né, como eu disse no começo do vídeo A WP foi nerfada e a M4-1S Também, como que isso afetou o mercado? A M4-1S tem sido nerfada, diminuiu O preço da skin de M4-1S E a skin de M4-4, valorizaram? skins de AWP caíram de valor também? Vamos falar sobre isso agora Bem, skin de M4-4, sim, subiram de valor A minha skin de M4-4, que é a half Factory New Statistre, Track, é a mais cara do jogo Até agora, ela teve um aumento aí de cerca De 10%, o que é bom Estavam sendo comercializadas ali na casa de 11.900 dólares. Agora chegam até 13.100 dólares. Isso que é uma skin muito cara, muito rara. Outras skins m 4 4 bonitas e menos raras. Logo, mais baratas. Logo, com maior demanda, né? Afinal, a maioria das pessoas não tem condições de pagar 10.000 dólares numa skin de CSGO. Mas, 100 dólares, 50, muito mais comum. Então, a m 4 a 4 por exemplo, o gráfico subiu. E subiu bem. Estavam sendo negociadas ali em torno de 690, tá? 700 reais. Depois da atualização, Algumas chegaram a ser vendidas por mais de mil. M44 Coalizão, que é uma skin de M44 bem bonita, valorizou mais de 100%. A Desolate Space, que é uma skin de M44 com uma demanda altíssima. A Factor New Stattrek, que é a mais cara, valorizou mais de 30%. A Factor New, sem um contador de kills, mais de 60%. Então, sim, quem tinha skin de M44 guardada, lucrou e lucrou bem com isso. A grande maioria valorizou mais de 40%. E nesse caso, também acho que o preço vai dar uma recuadinha, dar uma estabilizada, pessoal. Ainda tá muito no hype querendo comprar M4A4, porque a m 4 s uh, foi nerfada. Mas isso vai dar um recuado, o hype vai cair, porém, eu acho que as skins ainda ficarão num preço maior do que estavam antes. Já as skins de m 4 s caíram, sim, porém pouco. Por exemplo, a m 4 s Print Stream, que é a queridinha da comunidade, varia. A Minimalware, por exemplo, caiu cerca de 6%. Já a Food Tested caiu pouco mais de 1%. Acontece que a m 4 s sim foi nerfada, está pior, porém não está muito inferior. A M4A4, pelo contrário, está apenas mais equilibrada Antes, elas estavam desequilibradas A M4A1S estava muito superior Tanto que esse é o segundo nerf que a Valve faz no M4A1S em 3 meses A ideia da Valve não é deixar a M4A4 melhor Mas sim, mais equilibrada com a M4A1S Então muitas pessoas que estavam acostumadas em jogar de M4A1S Continuarão jogando de M4A1S Por isso que o movimento no mercado dela não acaba sendo tão impactante Então ainda é tudo muito novo E olha que movimento engraçado Diferente das skins que mostramos até aqui o gráfico mostra que a M4-1S Printstream Factory New, por exemplo, nas últimas 24 horas valorizou, subiu de valor. Por quê? Quando a atualização saiu, de cara as pessoas ficaram assustadas, acharam que a M4-1S tinha acabado, talvez. E venderam suas skins desesperadamente. Aí o preço cai. Em pouco tempo, eles percebem que não. A M4-1S continua uma arma muito boa, equilibrada com a M4-4. Quem estava muito acostumado a jogar de M4-1S, continuará possivelmente jogando de M4-1S. Mas aí eles se arrependem, voltam atrás, querem skins m 4 s de volta, aproveitam que o preço Caiu, compram, e aí o preço sobe É o que tá acontecendo, olha como o mercado é engraçado Rapaziada, por isso que é importante vocês entenderem Como que o mercado funciona, e não decorar A skin que valoriza, skin que desvaloriza Isso não é importante, o importante é entender Como que o mercado reage, de acordo com Algumas atualizações aí da Valve E se a M4-1S não desvalorizou muito Com o Nerf, imagine então a AWP Que diferente da M4-1S Nem tem uma rival, não tem uma arma Que você pode utilizar no lugar da Alp Então o preço da skin de AWP Estão super estáveis. Pra falar de Alp, eu gosto sempre de usar como exemplo a Zimov. Que é uma skin de demanda altíssima. E nas últimas 24 horas ela até subiu de valor. Então, enfim. Nesse caso, a atualização não influenciou no preço. Influenciaria e muito se houvesse ali uma opção no lugar da AWP. Que começasse a ser mais interessante. Melhor. Aí, meus amigos. Aí o preço da AWP iria cair e muito. Mas, não é o caso. É isso, rapaziada. Vídeo completíssimo. Mano, vídeo longo. Porém, importante pra comunidade... Eu só vou pedir o like, mano O like é realmente importante Com muito like, esse vídeo é compartilhado pra comunidade E aí mais pessoas terão conhecimento Então deixa o like aí, se inscreva no canal E é isso daí, mano Eu e o Rian vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 337 Fá, low